Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Você já encontrou expressões como cabrum, chuaque e pof em histórias em quadrinhos que leu? Essas expressões são bem comuns neste gênero e hoje nós vamos observar o uso delas. Vamos lá? Nesta tirinha temos bum-bum-bum. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Buá! buam. No primeiro quadrinho, ouvimos o som bum, bum, bum, mas não fica claro qual é a sua origem. Já no segundo, notamos que Cebolinha está segurando um tambor. E fica claro, a partir da pergunta do pai, que o tambor é o causador do som que o atormenta no primeiro quadrinho. Em seguida, aparece outro som que deixa o pai chateado, o buá-buá de cebolinha. Este buá-buá representa o choro de cebolinha diante da crítica embutida na pergunta do pai. Buá-buá, bum-bum-bum e outros sons que observamos em histórias em quadrinhos são palavras que procuram imitar sons de seres animados e inanimados. Mas não é só no mundo das histórias em quadrinhos que encontramos estas palavras. Elas também podem ser encontradas em outros gêneros literários. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cuja pêndula tic-tac, tic-tac, feria-me a alma interior, como um piparote contínuo da eternidade. Você consegue identificar qual som está representado por palavras neste trecho? Isso mesmo, o tic-tac está imitando o som do relógio velho da sala a que o autor se refere. Estes sons também podem representar sons de animais, como neste trecho. Calmo e espera comida nas horas em que lhe convém a fome é pedinte, cético, e mia, mia-miau, mia mel para tudo. Tudo e até quando não tem motivo faz mel, e nós o olhamos e lhe entregamos atenção, ele vence. As palavras miau e mel são as representações dos sons que um gato faz. Neste trecho, não fica claro a quem o autor está se referindo, mas, através deste som, representado pelas palavras miau e mel, subentendemos que se trata de um gato. Ou seja, sem essa representação, não seria possível entender de quem ele está falando. Na música de Sandy Júnior, também encontramos a representação de um som esse turo turo aqui dentro, que faz turuturu turu quando você passa. Meu olhar decora cada movimento, até seu sorriso me deixa sem graça." A expressão turuturu turu representa o som que o coração faz. Através dessa representação, a música diz que o coração faz este barulho ao encontrar a pessoa amada. Essas representações escritas de som como buá-buá, bum-bum-bum, miau, mel e turuturu são o que chamamos de onomatopeias. Elas nos ajudam a descrever sons de seres animados e inanimados de uma forma clara e objetiva. Seu uso é recorrente em histórias em quadrinhos, porém, também podemos encontrar em canções, textos literários e brincadeiras infantis, por exemplo. Mas é preciso ficar de olho. Em alguns contextos, o uso de onomatopeias não é recomendado, por exemplo, em notícias, pois o foco é transmitir a informação de uma forma objetiva. Agora, tenho certeza que você ficará de olho nas onomatopeias que encontra por aí. Nós nos vemos em uma próxima aula. E bons estudos!